Querido colega da Casa dos Insights, da psicologia, da psicoterapia, da saúde mental. Se acompanhou nossos e-mails, abriu os nossos e-mails, interagiu conosco. Muitas vezes perguntou sobre a formação, perguntou sobre a Turma 11 ou sobre o consultório virtual seguro. Abriu o link e ficou sem saber, faço ou não faço essa formação. Então hoje eu converso com você que está na dúvida E gostaria de explicar algumas coisas que às vezes um a um a gente não consegue Então o mais importante de tudo, gente, a Casa dos Insights não é uma plataforma Por que, que a gente não é uma plataforma? Porque a gente não é uma empresa que tem um modelo de negócio Que arruma paciente para vocês e ganha percentual sobre o paciente de vocês ou ganha taxas sobre aquilo que indica, ou cobra mensalidades em troca de te oferecer pacientes, ou algo assim. Não somos também alguém que tem regras. Se você se atrasar, será suspenso um dia. Se você não comparecer, será suspenso três dias. Se tiver uma queixa sobre você, você será excluído do sistema. Nós não somos nada disso. Nós somos uma comunidade de pessoas, mais do que de profissionais, nós somos uma comunidade de pessoas, seres humanos, que se importam com os outros seres humanos, a começar de nós mesmos. E temos um interesse genuíno pelo sofrimento do paciente que a gente pretende atender, compreender e acolher. O que, que nós temos em comum? Missão? valores e nós utilizamos a mesma tecnologia nós todos atendemos no consultório virtual seguro nós todos nos sentimos comprometidos com tornar o encontro humano cada vez mais humanizado no sentido de contato verdadeiro na transferência utilizando a tecnologia para ser ponte na vitalização dos vínculos. É disso que a gente fala, é disso que a gente acredita. Quando as pessoas às vezes perguntam, quanto custa o consultório virtual seguro? Ah não, eu achei o mais barato. Não compare assim o consultório virtual seguro. Porque nós não estamos te oferecendo uma tecnologia para você se virar sozinho lá dentro. Nós estamos te oferecendo uma comunidade de pessoas que pensa junto, trabalha junto. Se reúne quinzenalmente para conversar da vida, da clínica, das dificuldades, das necessidades. Que se atualiza mutuamente, que divide o conhecimento respeitosamente, sem facções por tipos de clínica. Nós todos nos consideramos psicoterapeutas e somos extremamente respeitosos com a identificação de cada um com a sua técnica. Mesmo porque, gente, à medida que a gente estuda, a gente percebe que as pesquisas sobre processo terapêutico contam para nós que independe a técnica. O que vai valer é a capacidade empática e a qualidade da aliança terapêutica. Se ela for poderosa, nós vamos ter bom resultado Se eu for ética e comprometida com esse meu paciente, eu vou alcançar resultados interessantes, ele vai evoluir, a vida dele vai ficar melhor. A roupa que ele veste, enquanto vida, vai ficar mais soltinha para ele. Ele vai encontrar significado. O processo psicoterápico precisa funcionar como um acordamento para o paciente. Né? Muitas vezes ele precisa ser acordado para as possibilidades que ele tem. Eu acho que esse termo, awakening, como eu li outro dia, fala muito comigo. É um acordamento que nós precisamos fazer. É uma convocação para a vida para as possibilidades, para o amor, para a relação com outro ser humano, que tem um trabalho que é remunerado pelo seu tempo, não pela sua qualidade afetiva. O afeto ele é dado, o importar-se com outro é genuíno. A água, a luz, o telefone, o consultório virtual seguro, o ar-condicionado os boletos é que são pagos com dinheiro. O que é genuíno e intrínseco ao vínculo não tem valor, é inestimável. E nós acreditamos que vitalizar e usar a, a criatividade, as tecnologias para a gente resgatar e reestruturar esse espaço potencial terapêutico é a nossa missão. E isso começa cuidando uns dos outros, porque não há quem viva sozinho numa clínica solitária, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de cocriação que consiga se manter vitalizado. Nós somos seres sociais, gostemos ou não disso. E pertencer ao mesmo grupo que se ama e se respeita é muito importante e é a base da casa dos insights. Então quando você compara plataformas, não compare a gente assim. A gente não pensa sozinho, a gente não decide sozinho, a gente não cocria sozinho. A gente atualiza todo mundo, a gente oferece ferramentas novas e não vai cobrar mais por isso. A gente se entende como um conjunto de colegas que se desenvolve a tecnologia, vai se desenvolvendo para atender as nossas criatividades dentro da ética, da segurança e das nossas técnicas. Então, nós vamos sempre estar aperfeiçoando, nós vamos sempre estar propondo cursos, os nossos ex-alunos têm descontos importantes, os assinantes do consultório virtual seguro também, porque a gente entende que é parte de uma fraternidade que confiou na gente desde lá atrás. Então, é um compromisso de vida, é um compromisso de clínica, é um compromisso de, de jeito de existir no mundo. Então, o nosso convite para você vir para a gente, para a turma 11, é que a turma 11 ela é muito especial. Porque, embora ela chame 11, ela não é a continuação. Ela só significa que nós já formamos 10 turmas. E todo mundo chamava ela de 11, então nós não tivemos opção. Quando a gente começou a dizer turma 1 do curso novo, turma 1 do curso novo, as pessoas me perguntavam, mas eu quero a 11, mas eu quero a 11. Então, assim, a 11 ficou nomeada. De a décima primeira vez que vamos, com tudo que temos, com toda a informação, com todo o afeto, com toda a tecnologia, cocriar e preparar os colegas para tirar de si e dos seus talentos e dos seus quereres, qual é a missão, qual é o seu valor hoje, o que te faz atender, o que te motiva, o que te vitaliza, de que jeito você se sente convidado a atender. O direito de largar aquilo que você não faz sentido para você e atualizar a sua clínica. Construir práticas novas, co-criando com os colegas. E também adquirir potência no atendimento online. Fazer um polimento nos atendimentos. Ele realmente tem envergadura. Você realmente saber nomear, falar da ciência, discutir com seu paciente de igual para igual. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo isso? Né? E dou um exemplo para vocês. Ontem tava com uma sessão com o paciente e ele falou assim, Ah, falei, oh, você não me mandou os parâmetros e tal, que vocês vão aprender o que é parâmetro, como mede é parâmetro, dentro da clínica contemporânea, é uma tendência internacional, os pacientes amam. Aí ele virou para mim e falou assim, paciente novo, ah, você vai ter que me convencer, por que eu tenho que mandar esse parâmetro? Aí eu virei para ele e falei assim, desde quando você é uma pessoa que é convencida por alguém? Vamos falar de ciência? A partir dali você conversa ou não com a ciência. Eu vou te propor a ciência e vou te contar o que eu sei e você vê se é relevante para você. Falei sobre a ciência, expliquei do que se tratava, expliquei o que a pesquisa dizia, expliquei a minha experiência pessoal usando, que eu validei também para mim, que não significa que ele vai validar para ele, mas a ciência e a minha experiência conversaram. Talvez a experiência dele venha conversar. Falei, agora é com você, você vê se você se sente convidado. Hoje de manhã, sem pedir, parâmetros enviados. Então, gente, é disso que eu tô falando. É ter o que falar, baseado em ciência, propondo o novo. Essa é a nossa função. Se o outro que está do outro lado aceita, não aceita, aceita agora, ou testa e aceita depois, dependendo da abertura dele. Agora eu sei o seguinte, a gente tem os pacientes que merece. E quando a gente está aberto, o paciente vem aberto. E quando a gente está vitalizado, o paciente responde. E quando vem esperançoso, o paciente vem também. Então, a nossa... A responsabilidade de convocação é muito forte. E daí a importância da gente se manter autocuidado, auto-vitalizado, esperançoso. E a gente só faz isso em grupo. A gente só se entende pertencendo. E a gente é muito feliz de ter construído essa família, que é a Casa dos Ensaios. O curso são quatro potentes meses... Um módulo a cada 15 dias. Professores tutores que acompanham vocês. Num campus virtual. Não é qualquer coisa que liga qualquer câmera. Que você tem aula e não tem mais ninguém para falar. Cai no vazio. Não. Você tem um, uma trilha de aprendizagem. Você tem vértices de aprendizagem. A gente conta para você o que a gente espera que você ressignifique. Você tem uma trilha de aprendizagem pré-determinada. mas Você pode usar a sua você tem liberdade. Você tem uma aula ao vivo por módulo, onde a gente te apresenta o módulo, como vai ser, o que a gente vai precisar de você, quanto tempo você vai precisar, de que forma você se organiza. Você consegue baixar seu material. Se você não consegue estar na aula ao vivo, a educação online, eu sou especialista em educação online, Felsp, você tem o direito de assistir em outro momento sem ser panelizado por isso. Então não deu para eu estar às 9 horas de quinta-feira, posso assistir sexta, eu posso assistir domingo, posso assistir sábado, posso assistir quando for possível para mim. Então, a democratização da educação de qualidade é muito importante. A ideia da educação online como uma porcaria, não vou dizer que não tem porcarias, mas tem muita coisa boa também. Então, quando você tem uma metodologia, você tem um, uma trilha de aprendizagem pré-concebida, quando você tem profissionais competentes te ajudando a fazer o seu material, professores conteudistas, professores mediando fórum, professores fazendo... O nosso acolhimento, nós temos a equipe do acolhimento, que tem a parte emocional de estar tá mexendo em tudo. Então, a gente procura cuidar de vocês de todas as formas que a gente consegue. A gente fica completamente dedicado, nos quatro meses, entendendo que é um processo que investe tempo, investe energia psíquica, tem uma potência transformadora muito grande, e não mexe só numa prática online, mexe em toda a sua prática. E repercute no seu jeito de existir no mundo. É muito potente. Porque tem muito afeto. Porque tem muita vontade. Tem muito estímulo. Muitos colegas dispostos a que você possa... Achar um jeito interessante... Para oferecer a sua prática. Que você termine o atendimento feliz. Que você fez o melhor que você pôde. Que você terminou bem que você não foi um bagaço chupado de cana para casa depois de sugarem todas as suas energias. Então, é uma proposta de ver a clínica de outra forma, de existir no mundo de um outro jeito também. Sinta-se profundamente convidado. Eu Pode confiar na gente, você não vai se arrepender. Se você for nos, nas avaliações do nosso curso, para nossa alegria, a gente só tem cinco estrelas com depoimentos lindos de vida modificada, de clínica mudada, de potencialidades que surgiram e de extrema responsabilidade e também de muito orgulho para nós, o lugar que os profissionais passam a ocupar no mundo, na carreira, na vida. Então, quando um evolui, todos evoluem. Quando um avança, todos avançam. Quando um se alegra, todos se alegram. E assim a gente conduz uma psicologia, uma psicoterapia, uma psicanálise, uma saúde emocional levada a sério para outro nível, para o único nível que eu acredito que ela possa ocupar, o nível de excelência no contato de um humano com outro humano, que nunca as máquinas poderão nos substituir se a gente continuar com essa potência linda e genuína no nosso trabalho. Sinta-se convidado e se tiver alguma dúvida, nós estamos à sua disposição. 25 de fevereiro, espero estar lá com você para conhecer você mais de perto. Tudo de bom.